Olá, amigos do Conquiste Resultados. Nesse nosso quarto vídeo da série Dominando a Canon SL3, nós vamos mostrar para vocês tudo, absolutamente tudo, sobre a tela de captura ou o menu de captura, que é esta tela principal que você encontra na maioria das câmeras DSLR da Canon. E dominar essa tela é bem importante, porque a partir daqui você consegue configurar praticamente tudo na sua câmera. Então, esse vídeo eu vou passar em todas as opções desta tela do menu principal para que você possa conhecer e dominar ainda mais a sua câmera Canon DSLR, especificamente a Canon SL3. E se você ainda não viu os outros vídeos dessa série, a série que se chama Dominando a Canon SL3, dá uma olhada aqui na descrição que eu estou deixando aqui os links de todos os vídeos. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo mais tarde, e eu já tenha lançado outros vídeos, mais vídeos, além desses quatro que eu já lancei, eles vão estar listados aqui também, para você aproveitar e utilizar com a sua câmera DSLR da Canon, a Canon SL3. Lembrando que esse tutorial serve tanto para SL3, quanto também serve para SL2, T7i, T6i, enfim todas as câmeras semiprofissionais da Canon que possui este menu, o menu de captura ou a tela de captura, você vai conseguir operar esse menu utilizando as dicas que eu estou passando neste tutorial. Então, sem mais demoras, vamos ao nosso tutorial. Muito bem, antes de nós começarmos a mostrar todos os detalhes da tela de captura ou da tela de disparo, é importante que você venha aqui na sua Canon SL3 vem aqui no menu, vá aqui nessa última opção, que nós chamamos de configurações de nível de exibição, dá o ok, e aqui você vai mudar essa primeira opção aqui, a tela de captura, você vai tocar aqui, vai botar ela para o modo padrão E por que colocar a tela de captura no modo padrão? Porque fazendo assim, o seu menu, a sua tela de captura, vai ficar o mais próximo possível parecido com o menu que os fotógrafos utilizam no seu dia a dia em câmeras profissionais da Canon, em câmeras como esta aqui também, a Canon SL3. A segunda alteração que nós vamos fazer antes de começarmos a mexer na tela de captura é exatamente passar a nossa câmera para o um modo manual. Então você vai girar o seu seletor de modos até encontrar a letra M. Não se assuste com o modo manual que basicamente eu vou explicar tudo o que tem da tela de captura desse modo. Muito bem, ao chegar aqui nessa tela do modo manual você vai dar ok e você já vai estar no menu de captura ou na tela de captura, como vocês podem estar vendo aí. Um detalhe que eu gosto de ressaltar sempre nos vídeos é que se você tocar no botão da câmerazinha que tem aqui, você alterna entre o Live View, que é a visualização direta, e se apertar novamente a câmerazinha você volta para a tela de captura, para o menu de captura. E por que, que existem esses dois modos, ou seja, o modo de Live View e esse modo de tela de captura? Existe pelo seguinte motivo, quando você estiver utilizando o Viewfinder, você vai utilizar mais essa tela de captura que está aqui, os menus dessa tela de captura. E quando você estiver no Live View, você vai utilizar estes menus que estão aqui e os menus que vão aparecer quando você tocar a letra Q aqui em cima, que você pode também apertando a tecla Q acessar este menu. Então no nosso vídeo nós vamos nos concentrar bastante neste menu principal que atende aqui ao Viewfinder. As opções daqui são para dar auxílio nas configurações do Viewfinder. Então eu vou passar por todas as opções deste menu. E para o outro menu, o menu aqui do Live View ou do LCD, que você acessa com a tecla Q, eu vou reservar um outro vídeo, que vai ser o próximo vídeo da série, onde basicamente eu vou comentar as principais diferenças que tem entre este menu e o menu do Live View, que é este aqui. E como eu disse, ele tem várias opções que são as mesmas lá daquele menu principal, então no próximo vídeo eu vou me concentrar mais nas diferenças, nos itens que são diferentes deste menu em relação ao menu de captura ou a tela de captura que atende aqui ao Viewfinder. Então, tendo falado tudo isso, vamos começar, então, mostrar a nossa tela de captura, ou o nosso menu de captura, começando por essa primeira opção, que é a velocidade do obturador. Eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre velocidade do obturador, porque eu já falei isso no vídeo anterior, e também estou deixando na descrição um vídeo falando sobre velocidade do obturador. Mas aqui, você tem como uma primeira opção a velocidade do obturador. Para acessar as opções da tela de captura, ou você toca aqui na tecla Q, ou você aperta a tecla Q. Neste vídeo eu vou apertar a tecla Q. Quando você faz isso, você habilita então as opções. Então, por exemplo, a velocidade do obturador, se eu quiser alterar, eu toco aqui e venho aqui no meu seletor de entradas e faço a alteração da velocidade do obturador. É simples, fácil. Concluir, eu toco aqui nesse símbolo que parece um Enter. Mais uma vez... Nós temos do lado aqui a abertura, onde você pode aumentar ou diminuir a abertura da lente da sua câmera. Também a parte de abertura eu já comentei no vídeo anterior e tem um vídeo aqui na descrição onde eu falo sobre a abertura. Então aqui você acessa as configurações de abertura e pode também ir para a direita ou para a esquerda para aumentar ou para diminuir a abertura. Mais uma vez feita a configuração, você vem aqui e toca nesse ícone do ENTER, né? parece o um ENTER, uma setinha, e você vai então voltar ao menu. Aqui do lado você tem o ISO, que você também pode aumentar ou diminuir o ISO. Em seguida temos aqui na tela de captura esse item, parece uma régua, que nós chamamos de compensação da exposição. Traduzindo de forma simplificada, a compensação de exposição vai te ajudar a clarear ou escurecer mais a imagem da sua foto. E ela é usada em determinadas situações onde você precisa fazer esse tipo de compensação. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Esse item aqui, para você fazer modificação direto nele, você vai tocar, vai dar o Enter e aí sim você pode fazer as modificações de compensação de exposição. Se você tocar nessa opção do item, entrar na opção e mexer aqui no seletor de entradas, você vai estar tá ativando uma função que nós chamamos de Bracket de auto exposição. É uma opção um pouco mais complexa, você precisa ter mais domínio dos fatores de exposição em fotografia, então eu só vou comentar que existe a opção. Aqui do lado você também tem a parte de controle de flash, que é controle da exposição do flash, que eu também não vou entrar em detalhes, caso vocês queiram saber mais para frente sobre isso deixe nos comentários. Em seguida aqui desse lado nós temos o que nós chamamos de Picture Profiles ou Picture Styles ou estilos de imagem. Essa câmera SL3, assim como a SL2, T7i e outras câmeras da linha Rebel da Canon, quando você acessa essa opção de Picture Style, na verdade você acessa alguns modos onde você pode modificar o estilo da sua imagem. Então você tem o um modo automático, tem o um modo Standard, tem o modo retrato, o modo landscape, o modo pormenores que é FD, que é o find details, o modo neutro, o modo fiel, o modo monocromático e alguns modos personalizados que você pode incluir aqui. Isso aqui vai fazer alterações no estilo da imagem da sua foto. Então, se você quiser uma foto, às vezes, com cores mais quentes, uma foto totalmente já no monocromático, ou você quer uma foto que fique mais próximo do tom de pele natural das pessoas, existem essas opções aqui nos Picture Styles ou Picture Profile ou estilo da foto. Também existe essa opção para vídeo, mas eu estou só reforçando aqui essa questão para foto. Seguindo aqui adiante, do lado direito dos estilos de foto, você tem o balanço de branco que basicamente vai controlar a temperatura de cor da sua foto ou do seu vídeo. né? Então você pode trocar o balanço de branco, você consegue aqui ajustar para dias ensolarados, que é a luz do dia, você consegue aqui quando estiver a sombra, quando estiver de nublado e vai seguindo até um balanço de branco personalizado. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre cada um dos modos de balanço de branco, que isso vai ser objeto de um outro vídeo que vai estar aqui na série e que também estará lá na nossa playlist Guia de Fotografia para Iniciantes. Se você não conhece essa playlist, dá uma conferida aí nos cards e na descrição, que lá você pode aprender fotografia de um jeito bem fácil. Dá uma olhada aí. Bom, seguindo aqui adiante, nós temos aqui a compensação de balanço de branco, que é o que nós chamamos também de bracket de balanço de branco. Também é um pouco mais avançado, não vou entrar em detalhes aqui nesse modo. Um detalhe que vocês devem estar percebendo é que toda hora essa tela acaba caindo e fica exigindo que você aperte o botão Q. É assim mesmo, essa tela ela é bem rápida. Às vezes nessa tela você não tem algumas opções acionadas aqui porque exige que você toque na letra Q ou aperte a tecla Q para então dar entrada no menu de captura ou na tela de captura, perfeito? Então é só um detalhe aí que eu queria ressaltar para vocês que vocês estão vendo que às vezes alterna. Vamos partir então para outra opção aqui do lado direito que é exatamente a opção de otimização de iluminação automática e o que que faz esta opção. Ela faz uma correção automática do brilho e do contraste na cena da sua foto. Então, por exemplo, se você estiver fotografando, você escolher uma dessas opções aqui e ao disparar e tirar a sua foto, se a imagem sair escura ou com pouco contraste, o brilho e contraste dessa imagem serão corrigidos automaticamente e numa proporção que você define aqui. Ó. Você pode definir uma proporção baixa de atuação desse efeito, uma proporção porção padrão e também uma proporção alta. Normalmente os fotógrafos deixam isso aqui desativado. Então só que aqui quando você está no modo manual. Isso aqui vem por padrão desativado. Mas você pode ativar e pode navegar aqui nesta opção de otimização de luz automática. Eu costumo chamar de otimização de brilho e contraste. Porque ela faz essa otimização de brilho e contraste na imagem que você estiver querendo capturar. Seguindo mais para a direita. Nós vamos encontrar os modos de medição de luz. Muito bem! Nós temos aí modo matricial, modo parcial, modo pontual e modo de média ponderada ao centro. Vou deixar aqui no matricial, que é o mais comum... Vamos só dar uma explicação rápida para vocês, que são os modos de medição de luz. Olhando ali a nossa imagem do bonequinho, o que acontece? Nossa câmera tem um dispositivo chamado fotômetro, que é responsável por analisar a quantidade de luz que está incidindo em nosso objeto ou no nosso assunto que queremos fotografar. Então, aqui no caso, você está vendo ali o objeto que é o boneco do Mr. Bean. Existem, então, diferentes modos em que o fotômetro vai medir essa luz em torno do Mr. Bean. Então, voltando aqui ao nosso menu, onde você tem as opções de modos de medição, você, então, vai ter esse controle da forma como você vai querer medir a luz na cena. E como eu falei, cada um desses modos, matricial, parcial, pontual e ponderado ao centro, vai fazer a medição de uma maneira, vai medir a luz na cena de uma forma diferente. O mais utilizado no dia a dia é o modo matricial. Esses outros modos aqui, o parcial, pontual e centralizado, e o de média ponderado ao centro, são modos mais avançados, que você vai usar em situações específicas, e normalmente no nosso dia a dia nós utilizamos o modo matricial. Se você quer saber sobre os outros modos, parcial, pontual e centralizado, deixe aí nos comentários que a gente vai fazer um vídeo a respeito. Então aqui, nessa parte de modo de medição, é importante você deixar no modo de medição matricial. Quando você estiver mais avançado, você pode ir se aventurando nos outros modos que muitos fotógrafos fazem isso, principalmente utilizando modos pontuais e modos de medição parcial. Mas para nós aqui, para efeito desse tutorial, é o modo de medição matricial vai ser escolhido para Basicamente 80% das nossas cenas e é onde você vai ter a medição da luz em toda a cena, pegando toda a cena de forma tal que fica uma coisa equilibrada. O modo de medição matricial é também conhecido como modo de medição avaliativa ou por área ou por zona, perfeito? Seguindo aqui do nosso menu, nós temos a opção de modos de operação do autofoco. Você tem aí o one shot... O AI Focus e o AI Servo. Muito bem! O que vem ser os modos de operação de autofocus? A sua câmera tem um sistema de foco capaz de detectar se um objeto está parado, se ele está em movimento ou se ele está perto prestes a se movimentar. Então, de acordo com a cena que você está vendo na sua frente, você pode selecionar o One Shot, que é quando o seu objeto está parado. O AI Servo, ó, eu pulei aqui duas para chegar no AI Servo, é quando você tem certeza que o seu assunto, o seu objeto está em movimento. E o AI Focus é quando você não tem certeza se o, se o seu objeto vai ficar parado ou vai se movimentar, ou se ele vai se movimentar a qualquer momento. Então, neste caso, você utiliza o AI Focus. No nosso dia a dia... Para fins gerais, nós vamos utilizar bastante o one shot, que é para fotos do dia a dia do corriqueiro, e o AI servo quando você tem aí fotos de objetos ou pessoas em movimento, esportes, crianças correndo, pássaros voando, que você quer captar a imagem deles, então você vai utilizar o servo. Mais detalhes sobre esses modos de operação do autofoco, dá uma olhada na descrição que tem um vídeo aqui no canal completo onde eu falo tudo, absolutamente tudo sobre os modos de operação de autofoco, one shot, aí focos e aí servos. Em seguida, nós temos aqui uma opção muito interessante que nós chamamos de seleção de pontos de autofoco. A nossa câmera Canon SL3, ela tem nove pontos de autofoco, que estão representados aqui, ó, por esses pontos de autofoco, e que você vai vê-los aqui também no viewfinder, ou no visor óptico. Aqui no modo de visualização direta, você não vai ter essa representação dos pontos de autofoco, você vai encontrar aqui no viewfinder. Então, por isso que essa tela de captura esse menu de captura, ele é auxiliar do Viewfinder. Bom, vamos falar então o que é os pontos de seleção de autofoco. Você pode selecionar todos os pontos, os nove pontos de autofoco, ou você pode vir aqui utilizando o seletor de entradas que tem aqui em cima. Você pode rodando o seletor de entradas e alterando aqui os pontos de autofoco. Ó. Você pode passar por um estágio onde todos os pontos de autofoco estejam selecionados, Apenas o ponto central, que é o único que é um ponto cruzado que a gente chama, né? Cross-type. Ou então você pode colocar o ponto de foco O mais próximo possível Lá do seu assunto, do seu objeto Aqui no canal tem um vídeo que eu fiz Falando sobre foco no olho Vou deixar na descrição Onde eu explico com bastante detalhe Essa questão de seleção de pontos de autofoco O que você selecionar aqui Vai ser o que vai estar brilhando aqui Em pontos vermelhos Aqui no seu viewfinder Aqui no seu viewfinder você tem essa representação Em pontos pretos que ficam vermelhos Quando você aperta o botão do obturador Então o que você selecionar aqui vai acontecer lá no Viewfinder. Muito bem, o próximo item aqui no nosso menu de captura, na nossa tela de captura, que é este aqui, ele é bem importante para nós quando formos fazer as nossas fotos, porque ele define os modos de disparo, ou, falando tecnicamente, é chamado de modo Drive. E o que quer dizer aqui? Neste modo, nesta opção, você vai ter a opção de captura individual, ou seja, fazer um disparo simples, você vai ter aquela opção de fazer disparos contínuos, vários disparos, você vai ter a opção de fazer disparos simples ou disparos individuais silenciosos, ou seja, sem aquele barulho do obturador, disparos contínuos silenciosos, e aqui tem a opção bacana aí para você que quer fazer selfie com a sua câmera, Utilizando aqui o LCD virado para você, né? Você pode fazer o selfie. Que é a temporização, ou seja, o uso do temporizador. Ó. Tem um temporizador de 10 segundos, um temporizador de 2 segundos. E você também tem aqui um temporizador de 10 segundos para disparos contínuos. E aqui você pode definir quantos disparos que você quer. Começando com dois disparos contínuos e você pode ir aumentando aqui os valores até o máximo de 10 disparos contínuos. Aqui nessa opção você tem também um temporizador de 10 segundos. Então, essa opção aqui é bem importante quando você vai fotografar. Porque antes de fotografar, você vai ter que escolher se você quer um disparo simples, que é o mais comum que nós fazemos, que é esse que você vem simplesmente aqui na frente e faz o disparo. Ó. Ou se você quer disparos contínuos, que nós podemos mostrar aqui rapidamente para vocês. Ó. Ele dura Enquanto você estiver apertando o botão do obturador aqui na frente, o botão do disparador, ó. Então é por esse menu, modo de disparo modo drive, que fazemos disparos contínuos. E aqui temos com um temporizador, só para reforçar, caso você queira sair na foto, né, você é o fotógrafo, mas você quer sair na foto, então você quer... Realmente utilizar a sua câmera para fazer fotos com temporizador com tempo. Essa câmera permite através aqui desta opção aqui que é o Drive Mode. Seguindo adiante aqui na nossa tela de captura vamos a este último item desta tela que é específica para o Viewfinder. Que é onde nós vamos definir a qualidade da nossa imagem, a resolução. Essa câmera aqui ela permite você tirar fotos em RAW e fotos em JPEG. Rapidamente para resumir para vocês... Fotos em RAW são fotos que guardam mais informações e você consegue, na edição, dar aquele toque especial da edição. Em JPEG a foto vem com menos informações e vem já, vamos dizer assim, praticamente editada pela sua câmera. É por isso que existe a opção de você fotografar em RAW, que vai permitir que você possa, é, então, definir um padrão melhor para edição, com mais informações, onde vão ser retidas informações de cores e também de alcance dinâmico, luzes, brilhos, contrastes e outras coisas mais. Então, rapidamente explicando essa tela, onde você tem o tracinho, quer dizer que você está deixando de selecionar as opções do lado. Então percebam aqui que nessas opções de RAW e CRAW, que é um outro formato que essa câmera aceita, você não está selecionando porque está no tracinho. Enquanto que no JPEG você já tem aqui a opção selecionada em L, que é a opção de 24 megapixels, que você pode ver aqui em cima esta opção de 24 megapixels. Aliás, aqui em JPEG, à medida que você vai andando, você vai vendo um JPEG mais leve de 24 megapixels e vai vendo menos resolução aqui ó 11 megapixels então à medida que você vai selecionando aqui do L para o S1, S2 a resolução da sua foto vai diminuindo em compensação cabem mais fotos como você pode ver aqui nesta informação, nessa última informação aqui do display onde nós temos aqui 900, 9.999 fotos em S1 já aqui no formato L nesse cartão que está aqui que é um cartão de 64 você só pode fazer 5.428 fotos então Olha só, se eu quiser selecionar a minha câmera para fotografar em RAW, eu venho aqui e toco no RAW. Então eu vou ter fotos em RAW sendo tiradas da minha câmera e também fotos em JPEG. Se eu quiser apenas JPEG, eu volto aqui, eu venho aqui onde tem RAW e C raw põe no tracinho e deixo JPEG. Se eu quiser apenas em RAW, eu seleciono RAW e ponho tracinho no JPEG. Então... A relação aqui é o seguinte, onde tem aqui esse tracinho, você desseleciona a opção. E as demais opções você seleciona de acordo com o seu gosto, podendo selecionar em conjunto, por exemplo, RAW e JPEG, ou CRAW e JPEG. E também você pode escolher só RAW ou apenas só JPEG. Então, esta é a função desse menu da qualidade da imagem. Finalizando aqui, nessa parte de baixo, você tem a tecla Q, que está simbolizada aqui. A informação de bateria, a informação se sua câmera está com o Wi-Fi ligado. Aqui temos o, o símbolo do Bluetooth, caso você esteja utilizando o Bluetooth. E aqui, basicamente, é a quantidade de fotos que ainda posso tirar na minha câmera utilizando esta resolução aqui, que é RAW e JPEG. Está marcado aqui para mim, de acordo com a resolução que eu selecionei neste último modo. Beleza, então agora presta atenção nessa dica de ouro que eu vou deixar para vocês. Aqui nas telas finais desse vídeo, bem como na descrição, estou deixando links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist chama-se Guia de Fotografia para Iniciantes. Então, se você não sabe nada sobre fotografia, clica aí e já vai maratonando os vídeos para você ir aprendendo e aperfeiçoar os seus conhecimentos em fotografia. A segunda playlist é exatamente a playlist desta série que se chama Dominando a Canon SL3. É basicamente o um manual completo desta câmera, a Canon SL3, que você também pode maratonar, é né? tudo de graça para que você possa ter total controle sobre a sua câmera. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!